No Google, se você for lá pesquisar mapa de reflexologia total, você vai encontrar um monte de... Alguns com alguma semelhança, outros completamente diferentes um do outro. Então, quando eu comecei a fazer reflexologia, lá atrás, quando eu não sabia quase nada, coisa, eu me deparei com essa questão. Nossa, quanto mapa! E aí eu perguntei para a minha professora, né? Eu falei, Roberta, realmente tem muitos mapas e tal, mas eu sigo esse... Porque este aqui me dá muita segurança, ela falou. Que é este que eu uso. Bom dia, professor, tudo bem? Tudo bem, e você, é minha? Tudo, graças a Deus. Bom, como você sabe, eu assisti a maratona pela automassagem. Uhum. E aí? Uma apostila que você uh, deu, eu vi numa parte lá de que a gente procurasse outras formas também de reflexologia uhum. para maior E me apareceu uma dúvida: uma, uma reflexologista, Juliana, se não me falha a memória, ou Ju, alguma coisa, não sei. Ela mostra o coração e o pulmão de formas, uh, de posição opostas. Uhum. Você poderia? Dúvida para mim, por favor? Posso. Então, vamos lá. Na reflexologia, se você pesquisar no Google, hum. a sua cabeça vai ficar com mais dúvida ainda. Certo. Por quê? No Google, se você for lá pesquisar mapa de reflexologia total, você vai encontrar um monte. Um monte. Isso mesmo. Um monte. Não é pouco, não. É um monte. Alguns com alguma semelhança, outros completamente diferentes um do outro. Parece que tem um seu lá, Isso. bem parecido com o seu. Então, quando eu comecei a fazer reflexologia, lá atrás, quando eu não sabia quase nada, eu me deparei com essa questão. Nossa, quanto mapa. E aí eu perguntei para a minha professora, né? Ela falou, Roberta, realmente, tem muitos mapas e tal, mas eu sigo esse, porque este aqui me dá muita segurança, ela falou, que é este que eu uso. Certo. Tá? É esse que eu uso. Mas e os outros? Falou, Roberto, você tem que seguir um mapa que tem muita informação. Eu sigo esse há anos e esse me dá segurança. Então, eu sigo esse mapa que eu mostro para você. E aí, ao longo do tempo, que é esse mapa aqui, ó. Certo. É esse mapa aqui que eu, eu sigo. E os outros mapas dão pontos diferentes, tal, tal, tal. Eu não vou contestar a posição do mapa do professor Sim. A, B ou C. Só que eu sigo esse. E aí, de tanto eu consumir este mapa... Vou pegar o um mapa grande, tá? Dá licença para eu vou aqui, ó. Aí de, depois de tanto eu consumir este mapa, ele está aqui dobradinho, tá? É aquele mapa grandão que fica atrás de mim. O okay. que a empresa que produz o mapa me propôs? Professor, o senhor não quer assinar o nosso mapa? O senhor compra muito. Muito material novo. Sim. Porque teve um momento Que eu resolvi colocar alguns pontos no mapa Que o mapa não tinha Falei, pô, o mapa não tem Estou fazendo tal coisa, dá certo Eu mexo ali, dá certo Falei, pô, eu queria incluir tais pontos no mapa É possível? Eu falei com a editora que produz o mapa falei, Não, sim, é possível a editora foi e fez E aí a editora Eu pedi para a editora colocar também Essa tabela aqui, ó Sabe Essa tabela aqui, ó nos mapas mais Sim. antigos, não tinha. Eu pedi para a editora colocar essa tabela. E aí, quando, quando a revisão ficou pronta, fizemos a revisão, sabe? Manda, devolva, manda, devolva, não é mais para lá, mais para cá, ah, ficou pronto, ficou pronto. Aí a editora falou, Roberto, você fez esse, você colaborou tanto com a gente, o mapa ficou tão legal, você não quer assinar o mapa nosso? Nossa, que honra. O uhum. Pô, eu gosto eu aceito, né? Então, o mapa nosso agora ele vem com a minha assinatura. Tá? Entendi. Então, eu vou, eu vou até abrir, ó. Isso aqui tá lacrado, tá? Tá lacrado. Eu vou abrir para vocês verem. Tá lacrado. Eu tenho centenas dele aqui em casa. Por quê? Os alunos. Eventualmente, eu dou de presente Para os alunos em momentos específicos. Sim. E eventualmente, eu vendo. Detalhe, eu só vendo o mapa para quem é aluno. Entendi. Quando eu mostro o mapa, muita gente fala que quer comprar. Você vende? Eu vendo. Para aluno. Quem não é meu aluno, eu não vendo. Por quê? Porque esse material, eu oficializei ele como um material exclusivo do curso. Sim. Se ele é um material do curso oficial, eu não vou vender ele para quem não é aluno. Tem que estar dentro do curso. Olha, vou abrir ele. Vou ficar até de pé, porque ele é bem grandão, tá? Nem cabe na tela, né? É, ele é muito grande. <risos> ele dá pra colocar na parede, tá? Tá. E aqui em cima ele tem a minha assinatura. Aham. Uhum. Bom? Então é isso, essa é a história do mapa. Então a gente vem construindo, junto com a empresa, é. esse produto. E o mapa dos do cinco elementos foi a mesma história da medicina tradicional chinesa. Ó, mapa dos cinco elementos, a medicina tradicional chinesa. tirado é aqui do plástico. Ele é grande, mas ele é um tamanho menor, tá? Vamos abrir aqui. Entendi. Eu, eu acho muito, muito lindo esse mapa, muito interessante. Todas as minhas anotações no, na maratona, nossa, eu tenho aliviado muito minhas dores, professor. Isso. Então ele aqui também tem a nossa assinatura, professor Roberto. Uhum. Entendi. Então a gente tem que construir uma história. E esse não? material do okay. mapa dos cinco elementos, ele também é exclusivo do curso, dos alunos. Só vendo o mapa dos cinco elementos, para quem está no curso MADRE, que é o módulo avançado das dores emocionais. Bem, eu acho que isso daí é uma, uma dúvida também, assim, geral, entre aspas, não. né? Muita Como gente que... a gente procura, sabe lá, eu... Alguma experiência a mais ou a menos E a gente tirar essa dúvida Isso. Mas é, A minha intenção No próximo curso agora Consegui entrar uhum. Porque eu achei muito interessante Eu, eu faço minha auto-aplicação Melhorei muito E garanto uma coisa Para todos Olha, 99% É emocional Obrigado. É depressão, É uhum. emocional e quando eu estou com a minha emoção estabelecida, sensacional, eu não tenho dor nenhuma. Uhum. Muito obrigada pela atenção. Obrigada. E eu todo dia estou aqui ouvindo você. <risos> não comprei o curso, mas eu te sigo todo você dia. Acompanha, acompanha. Você vai me ver muitas vezes aqui ainda. Continua. Obrigada, Obrigado, tenha um bom dia. Minha. Bom Pessoal. dia e beijão para você. tudo de bom. Igualmente, beijo. Tchau.